Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Chá com Alvinho. Agora os chás, começando os chás da nossa querida Fusão. O nosso convidado de hoje, ele tem 28 anos, ele mora no Rio de Janeiro. Foi o oitavo lugar na temporada original, Serra Leoa. E foi o primeiro eliminado da tribo Putu ou Puto que fala, não sei. Puto. Puto, e... puto mesmo. Putu ou puto? Puto. Puto, tá, da tribo Puto. E o primeiro membro do júri, seja muito bem-vindo, Rainer. Oi, gente. Eu queria estar aqui agora, né? No primeiro eliminado da Merge, mas foi o quê? Tá ansioso para tomar um chá comigo, amigo? Não, nem um pouco, amigo. <risos> eu odeio que vocês fogem de mim. Bom, esse chazinho, gente, como vocês devem imaginar, vai ser quente. Rainer está aqui sedento para atacar o vinho nas amigas inimigas. E é, para vocês, antes de vocês começarem a assistir, a gente começar a fazer as perguntas, já deixa o seu like no canal, é, no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber o show antes dos coleguinhas. E agora sim, vamos lá. Amor. Hum. É, bom, eu tenho uma impressão sobre a, a sua trajetória do jogo. Eu queria que você confirmasse se, se, se foi isso mesmo. Na, no primeiro momento. É, era a tribo Lesão, de Serra Leoa. Acho que você estava um pouco mais confortável porque você era melhor em prova do que a. Você, você se garantia ali nas provas, então não, tinha, não correu muito risco de CT. Uhum. E depois, na tribo das medianas, eu tenho a impressão, embora vocês não tenham ido para o CT, mas. É, com o jogo que se desenrolou depois, eu tenho a impressão de que você estava ali naquele momento bem posicionado. Tô certo. Como é que ah, era tá a apresentação ali na, na, na tribo das medianas? Então, o primeiro momento foi criado, a gente imaginou que a twist não ia ser muito longa. Então a gente se posicionou para não, não ter muita gente é, no bórum. Então a gente deixou o Léo e a Isa no bórum da tribo. A gente fez uma, uma aliança de cinco, teoricamente, né? E para eliminar primeiro o Léo e depois a Isa. E com isso, o Otávio, nesse meio tempo, fez uma, uma aliança comigo, com o Sérvulo, o Léo, para a gente votar na Isa, independente, para Isa ser a primeira eliminada. Entendi. Mas então vocês queriam o Léo e o Otávio queria a Isa, é isso? Isso, isso. E... Na hora, essa, a gente perdeu são um e... caos, mas... Não precisou. Ah, tá. Então você não sabe me falar o que, que ia acontecer se, se vocês fossem pro CT. A gente eliminar o Léo. O Otávio, talvez eu votasse na Isa com o Léo sozinho, mas a gente ia eliminar o Léo. Entendi. Eu acho uma pena essa Twitch ter, ter durado tão pouco. Eu queria essas Ai. tribos mais eu acho eu que mais fogo Eu também ia acho. Ia ser muito melhor. É... Eu não deu nem tempo. Foi rapidinho demais. Uhum. Mas enfim. É, e no começo do jogo, amigo, eu perguntei uma coisa para a Nayara hum. e aí eu queria perguntar mais uma coisa para você, você acha que as pessoas que estavam de fora do CTs estavam interferindo muito no CTs no começo? Não, não estavam, é, não estavam nem um pouco, assim. a gente imaginava já, é, o primeiro CT foi tipo assim, entre a Jaque e o Cris mesmo, todo mundo já sabia alguns meninos até falaram assim, ai meu Deus, será que vão eliminar o Cris por conta de aliança feminina, etc? Eu falei, não tem lógica nenhuma, gente, ele não fez um social bom também, então nós vão decidir na hora. É... Já, aí no segundo CT, a Dani, a Dani eu e a Isa, se eu não me engano, íamos para o primeiro CT, teve problema na prova e voltou. A Dani era precisa do FB naquele caso, todo mundo comentou depois, assim, alguém escapou ser FB. Quando a gente foi, recuperou. Então, já foi uma coisa imaginando. É, imaginando. O que aconteceu foi o que já falaram, que a gente jogou o Fernando para o CT com as denúncias, fez ele perder a imunidade logo. Ele, porque ninguém queria cair numa, numa tribo com ele imune. Uhum. Então, amigo, você acha que... A... Vocês estavam falando sobre essa interferência da, do povo de fora, era especificamente sobre esse caso do Fernando? Porque a, havia uma, uma, um barulhozinho, assim que, tava, que as pessoas de fora do CT estavam interferindo, etc. Você acha que foi mais no caso do Fernando mesmo? É, eu acho que mais no caso, e não foi nem interferência para votarem nele, porque eu acho que teve um pouquinho de tipo assim explanação, de vaz, vazar o áudio do Fernando falando sobre a aliança feminina, que foi numa aliança que a gente estava, era eu, Júlio, Sérvulo, Kaique e o Fernando que, O que aconteceu? O Sérvulo ligou para mim e perguntou Ah, negócio de Aliança Menina, você acha que vai ter? Eu falei que não, beleza, o Kaique me ligou falou a mesma coisa Você acha que Aliança Menina? Eu falei, não gente, relaxa, não vai acontecer Deve ter ligado o Fernando, o Fernando caiu na besteira de botar um áudio na, na Aliança E todo mundo embaixo não falou nada Nem os meninos que me ligaram, ninguém e aí eu não soube disso na hora que vazaram esse áudio dele. Eu soube quando ele tava, tipo, na porta pra sair, ele falou Pô, ai, eu achei que você... Vazar áudio meu, eu falei, vazar áudio seu? Como se ele... Ele tinha achado que eu tinha vazado áudio dele, mas não tinha sido eu. Aí... Aí foi sim, mas aí, quando começaram a chegar pra mim informações, tipo O Fernando tá fazendo isso ou aquilo? Eu comecei a jogar também, falei é Porque tava todo mundo querendo, achando que tava jogando Super com o Fernando e aí eu comecei a jogar ele também embaixo. Aí ele realmente falou isso. Queria ir contra a Nayara, queria ir contra a Bruna. E aí eu comecei a me desvencilhar, a minha imagem dele e comecei a receber informação das pessoas. Entendi. Bom, tá. Eu dei uma... Fui e fui, voltei. Vamos voltar, então. Tá. Beleza, no primeiro momento foi isso que aconteceu. Depois você foi para a tribo das Medianas. Não teve muito trabalho lá, porque vocês não foram para o CT. E se fossem também, você não estava muito em risco. Hum. Mas aí... Teve a nova swap, e você foi parar lá na tribo a Gung. O pior momento da minha e vida, eu no jogo. Acho ter, é, eu acho que você não deve ter ficado muito contente com esse momento, né, amigo? Olha, foi o foi que eu falei quando eu saí. A Gung foi o meu pior momento em todos os jogos que eu joguei, tipo, de todos, assim. Eu acho que se tivesse o meu primeiro jogo, nem sei, eu acho que não jogaria nunca mais. É... Porque foi assim. Mas por quê? Foi assim: a gente sabia que estava aí o Samir e Kaique fodidos no bórum. E a Argo e a Isa vi, diziam pra gente, jurando de pé junto, que não estavam com os outros quatro. Só que a gente não é bobo, tipo assim, os outros quatro estavam super tranquilos e calmos. Eu falei com a Mari. A, a Mari. Nossa, nesse jogo nem sei. A Mari, eu liguei pra ela e falei assim: amiga, e aí, vamos fazer o quê? Porque eles tinham montado uma aliança comigo, os quatro. É Otávio, Léo, Mari e Hafling. Uma aliança comigo. E sumiu, tipo assim, falamos no primeiro dia. Eu falei, gente, a gente tem que começar a decidir quem vai ser o nosso voto, etc e tal. Aí as pessoas me responderam, vamos, vamos sim, tá bom. E nada, esperaram pra que eu começasse a falar um nome. Eu falei, já vi que não estão comigo, né? Ou seja, eu não... eles eram muito idiotas. chegando falaram assim, ai, ah, tô enganando super, eu não tava. E aí a Mari, eu tive uma conversa com ela e falei, Mari, eu sei da situação, é, eu sei como, como tá o jogo, eu sei que vocês não estão confiando em mim, e eu sei que vocês já iam votar, tipo, na Samir e tal. O que vocês querem que eu faça? O que você quer que eu faça? Aí a Mari foi e falava pra mim assim, ai, amigo, eu vou estar na Samira assim, por conta daquilo tudo, que ela falou que eu já era boro um da outra tribo, nananã. Aí eu falei, beleza. Aí eu falei, bom, vou tentar né, jogar, tentar me salvar de alguma maneira, se a gente for pra muito CT. Falei, Mari, tá bom então, é, mas o Léo pra mim também não é uma boa pessoa, e eu queria que ele fosse primeiro, porque eu não tenho abertura. Então, vamos fazer o seguinte, eu voto com você na Samira, eu tenho o voto do Kaique, e você me dá mais dois nomes aí, a gente, ou você me dá um e a gente decide mais junto em quem vai ser outra pessoa, pra votar na Samira. Sabe o que ela falou? Nada, hum. silêncio, instaurado, e falou, ai, é. aí começou a falar da vida, mudou o assunto e foi pra ah. longe. Aí eu falei, então tá bom. Mas Aí eu terminei a ligação com ela e falei, tá bom, mas pensa nisso e amanhã me dá uma resposta. Vê o que, que você vai querer fazer. Chegou Nossa. amanhã, nada. Silêncio, marasmo, ninguém aí pra mim. Nem pra me enganar, montar qualquer coisa fake pra me enganar. Nada, nada, nada. Eu fiquei chocado. Aí beleza, chegou outro dia. Não teve nada, e no sábado eu para pra ela, e aí, pensou no que eu te falei? Ela falou, amigo, vai ser aquilo mesmo, acho que eu vou votar na Samira mesmo. Eu e o Rafa, pelo menos, vamos votar nela. Se você quiser votar comigo, eu vou amar. Aí eu falei, como assim, gente? A pessoa não me propõe nada, e só quer que eu vote com ela, porque ela vai amar. Eu falei, aham, tá bom, amigo, então eu vou votar com você sim. Fica esperando aí. Ah! ah. ah! Eu amei! <risos> era isso que a gente passava, o Kaique já falou no chaleiro Amém, que eu vi. Amigo, então... que ela mandou resposta igual pra mim e pra ele que ela, ela caga, eles cagavam, o Rafa então fugia o Rafa fugia de conversa o Otávio, o Otávio claramente que ele estava com você pelo tom de voz dele no telefone e o Léo sabonete a vida inteira, pra falar de jogar na dificuldade pra você desenvolver qualquer coisa ele, o Léo não passava nem com nada da praia tipo assim, que a gente passava igual chaleiro, nas picaretas ah, eu vou ficar vental, tal, tal. O Léo nem isso. Tinha, é, eu mandava pra ele as minhas e ele ficava quieto. Não falava nada. Ah, Mente, digo, gente. Terrível, fala tô... qualquer coisa. Nem pra inventar uma, uma, um, um buraquinho que ele cavou, né? Nem pra inventar um buraquinho, nem nada. Sumia. Aí depois vinha e queria jogar... Zero para sempre. <risos> Amigo, eu tô rindo, mas é com respeito. Tá? Mas assim, é, é, tipo, é, pelo que vocês todos comentaram, pelo que já veio a pública até agora, hum. é, nesse momento da, da, da GUNG, é, a maioria realmente fechou as portas completamente para minoria, minoria. Né? Eles acham que O que não... é uma estratégia? É, então, eu vou esperar um deles chegar aqui para dar a versão <risos> deles, mas sobre a versão que que tá tá que vocês estão falando, aí vocês que estavam na minoria, que vocês estavam se sentindo com as portas fechadas. O que é uma estratégia válida. né uhum. você, não, você não precisa dar abertura para a minoria. É, porém, as coisas poderiam ter outras swap, as coisas poderiam ficar mais complicadas para alguém deles. Só que é, eu acho, e aí também queria que você me falasse o que você pensa sobre isso, é, eu acho que essa estratégia deles Avalou demais vocês que estavam na minoria assim. Vocês ficaram muito, meio, meio sem ter o que fazer Meio sem saber como, como lidar com, essa, com essas portas fechadas Foi, foi muito isso é, A Samira queria quitar já um tempo Aconteceram coisas além, além do jogo da vida dela E misturou tudo Ela queria quitar eu, Kaique, Nayara, Bia, falamos com ela, tentamos acalmar ela, Nayara foi, conseguiu, falou, amiga, não, fica com o jogo, não tem por que você quitar e tal, vamos ficar juntos. E falei, se sair, saiu e acabou. Só que é muito, é muito difícil, por exemplo, você sabe que tá sendo enganado, o jogo, naquela tribo, de, tipo, dias, as pessoas estavam na aliança com a gente, que era Iargo e a Isa, comigo e Kaique, falando que vão voltar com a gente, fugindo de, tipo, de conversas sobre voto, sobre o futuro de jogo. E aí, quando foi o último dia que saiu a... a... a Twitch que ia ser as duas tribos no CT, que o Iago veio falar comigo sobre merge, a Isa veio conversar mais, e assim, tipo... Mas foi no último dia, porque não tinha mais jeito, eles só iam poder eliminar um. E beleza, foi isso. E a gente ficou muito mal. Eu e Samira, então, nesse último momento agora, era um falando que queria quitar de manhã e outro querendo quitar tarde, porque foi... Imagina você estar tá num jogo com 13 pessoas em que as 11 pessoas não falam com você. Tipo, nada. É, é foda. É, eu já vivi isso. Enfim, não dá, não dá pra falar que, que é uma estratégia, sei lá, Tipo, é uma estratégia, né? Uhum. mas que é uma estratégia que bota uma pressão fodida em quem está nessa posição de minoria esmagada, né? assim, que é. segue espaço. É... É... Só que aí, nesse uhum. dia, é... pelo que a Nayara falou e pelo que a gente percebeu daquele CT, não estava desenhada a saída da Nayara na sua cabeça, imagino eu. Nem um pouco. Nunca imaginei. Nunca imaginei. É, pois é. E aí sai numa tacada só. Na era e Kaique. Que quer dizer, você já estava numa situação aí, delicada na tribo. Tá ligação. me ouvindo? Oi. Não, voltei. Você ouviu? Não. Ah, eu vi só a parte do. Que na era e Kaique saíram juntos. Foi um. Isso. Você já estava numa situação delicada na tribo. É, e aí você, as articulações que você tinha na outra tribo incluíam a Nayara e numa tacada só você perde a Nayara e o Kaique e vai é, e vai para a é, e como é que foi essa, esse, esse momento para vocês? como é que foi essa, essa passagem da, esse momento em que a Nayara e o Kaique foram eliminados? foram, sei lá, cinco minutos de muito tipo, não sei o que eu vou fazer mas eu, meu, eu me recuperei rápido e joguei isso tentando jogar a meu favor mostrando que era um jogador que não tinha, tipo, ligação com ninguém, que eu poderia ir para qualquer lado agora, tipo assim, eu tava me mostrando aberto a jogar com as pessoas, desde que as pessoas me propusessem algo. Só que a gente tá no cast medroso, é muito medroso, tipo, é, o que tava acontecendo desde as outras tribos era isso, tipo, as pessoas tinham medo de jogadores como eu, Kaique, Nayara, jogadores que falam de jogo, a gente tá no jogo para falar de jogo, então, tipo, o que o Raflin falou, que o, menino, o Kaique fez pressão psicológica, tipo, o Kaique mostrou, tipo, não falou nada demais. É, a Isa sofreu uma pressãozinha mínima de mim do jogo, que eu perguntei um negócio que eu tinha contado pra ela esse lance que o Otávio tava mirando nela na outra tribo. Aí passou um tempo e eu fui perguntar pra ela, que me tinham me contado que o Otávio e ela tinham feito as pazes. Aí eu pergunto pra ela. Isa, você falou pro Otávio que eu te contei aquele é negócio da outra tribo, ela ficou revoltada. Falou que, tipo, ela, ela não confronta ninguém, que ela não aceitava isso. Que eu, tinha... eu fiz uma pergunta. Então, eu tentei jogar isso a meu favor. Eu, te... eu mostrei pro Iago que, que, o que assim, eles eliminaram o Kaique com a promessa de Vou eliminar o Kaique pra jogar com você. Porque você estava muito linkado ao Kaique, eu não queria jogar com Kaique, eu queria jogar com você. Eu falei, beleza, tá bom. Chegou a Merge. Vamos jogar junto com quem? Vamos formar uma aliança de quem? Todo mundo foi dormir e me deixou lá sozinho. Tipo, como é que eu vou dormir na mancha primeiro dia sem ninguém? Tipo, tava muito claro que eu e Samira íamos sair de qualquer jeito, ou seria a Samira primeiro, e eles queriam que eu ficasse lá calado um dia inteiro, tipo, esperando a, a posição deles. Eu não vou ser arrastado por ninguém. Eu quero você votar com uma, uma, uma Ai, sequência que... de jogo pensando à frente. Então, eu prefiro sair do jeito que eu saí do que fazer o que a vontade dos outros. Eu não faço a vontade dos outros. Ai, que desespero, hein, amigo? Que e bem. aí, tá. Aí, bom, você com seu jeitinho meigo foi lá e fez uma senhora de uma Maravilhoso. maravilhosa, né? <risos> é, Que tacou aí algum alvinho no cérebro. Por que, naquele momento, mirar no cérebro? Porque me ligaram. É, o Iargo falou comigo que tinha. Foi o primeiro momento que vazaram a aliança de sete e me falaram isso. A aliança dos sete. Eu sabia que tinha sido o cérebro. Porque não fui o Kaique, não foi a Nayara, não, não fui eu. Não foi a Samira. Bia tava dormindo. Sardinha não tinha porquê. Então foi só que sobrou o cérebro. A Bia é o um novo lembro da temporada? É o um novo <risos> é, exatamente. É, só sobrou o cérebro. Eu falei, cara. Eu, ele, ele me enganou, porque o martelo, que, eu, o, o servo tem o um martelo, e o martelo dele estava tá, comigo durante várias rodadas na tribo, porque eu não sabia o que podia acontecer, podiam dividir e tal, e eu ter o poder de usar o martelo. Quando chegou na, na, no dia da eliminação da Nayara, a Nayara me ligou desesperada um pouco antes da, da prova começar e falou ah, já que vai pedir a vai pedir a substituição do... Ai, qual é o nome dele? Do Juan. Do Juan, isso. E tava desesperado, porque o Juan era muito bom em, em provas. Aí, beleza, eu falei, oh, Nayara, qualquer coisa você pede pro o sei lá, para o Tony, alguém melhor, para ir bem nessa prova e conseguir ganhar. Aí, beleza, eu falei assim, tá bom, Rainer, vou falar com o Sérvulo. Aí o Sérvulo veio falar comigo e pediu o martelo de volta. Aí eu falei, beleza, deve ser um plano dos dois, vou devolver, devolvi. E aí a Ma, o Zérvulo vota na Nayara, podendo ter empatado é, no Sardinha, e ele ter desempatado, ter eliminado o Sardinha. Porque eu já sabia que o Sardinha queria ser votado, apesar de ter falado que não, desculpa, amigo. Mas a Nayara me perguntou se poderia, se tinha problema, eu falei, não, vota, não tá fazendo interferência no nosso jogo, vota. E eu também preferia jogar com o Adriano naquela, naquela fase. Uhum. Então... Foi assim que foi feito. Quer dizer, então o Sérvulo podia ter salvado a Nayara ali naquele momento, que ele tinha um martelo, mas martelos não são bem a, o, o seu forte, né, amigo? Exatamente. <risos> <risos> Aí, a tu veio por conta disso. Tipo assim, todo mundo me prometeu um milhão de coisas. A Mari me prometeu que ia jogar comigo, o Iargo. É, pessoas me prometeram que ia jogar comigo. E ninguém, tipo, cumpriu com a palavra de fazer. Nem que seja um F3, o um F sei lá, mas um f três comigo, pra falar assim, bom, vamos juntar nós três aqui, amanhã a gente tenta juntar mais pessoas pra votar em alguém. Não, ninguém me prometeu nada. E a Mari ainda, no dia seguinte, me falou que iria votar na Samira. Nossa. Falei, quer eliminar todo mundo que eu quero jogar? É isso que você quer? É, mas o, aí o Cervo foi, foi nessa intenção de mostrar para as pessoas, tipo assim, a nossa aliança de, de sete não existe mais, nós estamos quebrados, nós podemos jogar, nós estamos aptos a jogar separadamente. E quem quiser jogar contra o cervo me tenha como número. Só que as pessoas não sabem. Tipo assim, eu falei, a gente vai eliminar Samira, vai eliminar vai me eliminar e depois, quem vai vir o próximo? Então, tipo, conte os números agora e imagine como é que vai ficar depois. Só que tem gente sendo enganada por uma maioria ou por alguém que está prometendo mundos e fundos para todo mundo e aí se deram, tá. mal, perderam um número que poderiam ter pedido agora. Dois pontos aí que eu queria falar dessa parte aí que você falou. Primeiro, sobre as substituições, né, que estão sendo usadas aí aparentemente de uma forma estratégica. É, hum. O que você pensa sobre isso, assim, de, de você sair de uma prova propositalmente e botar algum substituto que é muito bom em prova, sem você precisar é, se ausentar de verdade? Assim, é uma... É um artifício do jogo, você pode substitu substituição. Não tem que mostrar testado médico, não tem que mostrar nada. As pessoas podem usar. Eu nunca usei. Só um instante de novo. Pronto, voltei. É, então as pessoas podem usar o artifício para fazer o que quiser no jogo. Eu não, uso, eu não gosto de usar. Eu Nesse dia, inclusive, eu cheguei a pedir a ajuda do Tonho, que eu estava ocupado, mas eu cheguei a tempo e falei, Tonho, não precisa mais me substituir. E beleza, e assim foi. É, mas quem quiser usar, usa, gente. Tem duas substituições no jogo. As pessoas podem ficar irritados com você também com isso, te eliminar logo em seguida. Sim. É, é, é isso. Não, eu é. concordo um pouco com você. Eu acho que ninguém está infringindo regra enquanto, enquanto é permitido. Você pode usar isso estrategicamente. E a outra coisa que eu queria falar desse ponto aí, da expô com o Cervo, que é uma coisa que vem aparecendo, apareceu também na, na enquete do Sardinha e tudo mais, que é uma... você fala que o Sérvolo falou que não queria que a Isa, o Otávio e o Léo fossem para final, e aí o Sardinha coloca lá na, nas opções de da, da enquete, a risada na frente do nome do Léo e do Otávio. Por que que você acha que tem gente ou que você acha que as pessoas não estão levando esses jogadores a sério e se, se isso é uma verdade, por que que você acha que isso está acontecendo? Porque o... é o que eu falei, o Léo é uma pessoa muito quieta. É... É uma pessoa muito quieta, então, tipo, é um jogador mais... O então... Tem jogador... é porque é um all stars então as pessoas já sabem como as pessoas jogam. E... Então, por exemplo, jogadores como eu, Servo, que somos mais. A gente se expõe mesmo não tô nem aí, vai, faz jogada. Não fica esse negócio, ai, eu não vou te propor nada porque eu tenho medinho, ou não quero fazer aliança agora porque eu tenho medo. A gente não é assim, a gente é jogador que bota a cara e acabou. É um jogo que a gente tem que jogar. Então, acho que são estilos de jogos que as pessoas têm a gostar mais ou não. É... Só que você tá. Só aí você já imagina, tipo, se uma pessoa não considera o seu jogo bom, você vai se aliar com ela, você pode se aliar com ela o suficiente pra mostrar, tipo assim, bom, tô junto com você, você me recarrega pra final. Então, eu acho que tem gente que sabe lidar com isso. Eu não consigo jogar o TR, não consigo. É o que eu falei, eu preciso ter minha opinião, não consigo... Jura, amigo. Nem tinha reparado. <risos> é, mas é tipo assim, eu, não, eu dou minha opinião e acabou. Agora os outros têm, cada um tem o seu estilo de jogo. Vamos ver qual dos estilos vai levar melhor no final, né? Muito bem. Estou ansioso por isso. Acho que acho que pode ser que a gente tenha um confronto entre essas duas coisas. Vamos ver. É. É, e na Merge, então? Aí, beleza. Você estava lá na Merge, o primeiro CT da Merge costuma ser um CT bem icônico, assim, mas o previsível aconteceu. Você foi em você estava na minoria, Quer dizer, é previsível para a gente que estava de fora, né? Você está falando aí de várias tentativas de movimentação que você fez que eu não estava vendo, por exemplo. Mas por que, que você acha que você foi o alvo escolhido da manja assim, para ser o primeiro a sair? Eu, de que eu não sei. Eu não sei dizer ao, ao certo, mas vamos lá. É, eu acho que eles me viram como um perigo maior de estar no jogo, de conseguir me encaixar melhor, porque porque eu falei, nós dois fomos votados, então tinha uma maioria que queria que uma pessoa não tivesse tanto poder assim é, para se movimentar. Alguma maioria, porque a gente não sabe qual era. Então que, eles querem eliminar o jogador que está querendo se safar da, da eliminação, porque eu imaginei, tipo assim, eu, Samira, quem fosse é, eliminado, o outro eu acho que não seria eu acho que eles enfraqueceriam o outro lado, porque é um jogador que já tá fraco, é um jogador só então eles me eliminaram eu acho com esse pensamento, bom, o está tá tentando lutar mais do que a Samira então eu vou votar no Rainer, porque aí a Samira fica sozinha mesmo que acabou tipo, tanto que ela só recebeu um voto sim, que era por conta dessa twist, né, que você poderia ter ganhado a prova né? é, mas por exemplo, mas... o que fizeram comigo eles votaram 6, 5 contra mim então, tipo, eles poderiam ter julgido só duas pessoas para votar, mas não, teve um voto no Cérbulo, um voto na Samira. Algo aconteceu. Que não sabemos o que é por enquanto. É. Bom, é, e aí, com a sua saída, a Samira ficou completamente sozinha... E acabou desistindo é, hoje, né? Não sei se o chá vai hoje para o ar, mas enfim, Samira desistiu do jogo. E aí para vocês que não leram, é, que eu postei lá no, no anúncio da desistência dela, aproveitando para informar mais para as uhum. pessoas, a Samira não grava o chá, tá? É, é, é, é, um, é a primeira vez que está acontecendo desde que eu entrei aqui nas entrevistas, já alguém desistir durante o jogo. E aí eu acho que por diversos motivos não é, não é muito conveniente que a pessoa grave a entrevista. Então, a Samira não vai gravar o chão. Uhum. Mas, é, você acha que... Qual o peso que você acha que ter ficado sozinha, sem aliados no jogo, teve na decisão da família de, de quitar? Você acha que foi... Porque ela também está passando por questões pessoais, está passando por problemas. Mas, assim, o quanto foi fundamental assim para a decisão dela de sair, é o fato de ter ficado sozinho É o que eu falei, tipo, a gente estava jogando sozinho, acho que a gente mais conversava no jogo naquele momento era eu e ela. Eu acho que mais do que só a minha eliminação, acho que quando eu saí, ela ainda tinha uma tentativa com a Bia e tal. É... Então, acho que quando a Bia saiu, acho que ela ficou um pouco mais abalada também, porque ela viu que não tinha nada para fazer porque aquilo, você fica sozinho, é uma pressão como você falou, muito grande, você tá lá num jogo em que ninguém te dá abertura para nada então eu acho que ela, tipo não ia aguentar mais é, é, esperar até quinta-feira sendo maltratada, sendo enfim é, ignorada por um cast inteiro que não são é um cast que, tipo assim não conhecemos aquelas pessoas, dane-se pra gente não, é um pessoas que a gente já viu, já conversou tem uma importância pessoal também. Então, você não quer ficar sendo maltratado por aquelas pessoas, você fala assim: ah, acabou para mim, não é só um jogo e foi embora. É o que eu acho que ela pode ter pensado. Não eu conversei com ela ainda direito. O que, que você acha que acontece agora pós eliminação da Bia? O é que eu acho? Eu acho que é. <risos> eu tô amando que eu ficaram com cinco, você não podiam ser sete. Eu e Samira saem, tipo me eliminaram à toa. podiam ter me escolhido para jogar juntinho. Então, eu espero que... Eu, eu acho que tem alguém nominal do jogo, é, com... porque tem muita gente com social bonzinho, docinho, e que joga os alvos nas pessoas que se expõem. Por exemplo, eu acho que o Sardinha pode sair, porque fez uma enquete, porque as pessoas têm medo de pessoas que fazem post, que fazem conversa sobre jogo, que jogam alvo. Então, eu acho que o Sardinha é o próximo sair só porque ele fez uma enquetezinha. <risos> Ah, tem paciência. Amigo? Ah, tá tô bom. bom. Hum. Então, muito bem. Vamos aguardar o que vai acontecer aí na noite. ansioso também, porque agora tá um pouco mais imprevisível. Acho que agora a gente chegou num momento que coisas diferentes podem acontecer, né? É. Você que estava doido para distribuir estrelinhas, amigo, pelos seus colegas de cash que tão bem te trataram, eu tenho uma uhum. boa notícia para você. As estrelinhas caíram de preço, assim, foi um negócio absurdo. conseguir uma promoção de estrelinhas maravilhosa. Então, no nosso uhum. quadro, Todos Estrelinhas, você tem 41 estrelinhas para distribuir, meu amigo. Olha que delícia. É ótimo, adorei. Você vai poder distribuir também para Bia e Samira, viu? Que uhum. no, no áudio elas não entram, mas nas estrelinhas elas entram sim. Tá. o Pode falar. Adriano. Adriano 3. Ah, uhum. Bia, três. Isa, três. Até agora nove. Jaque, três também. Doze. Léo, cinco. <risos> Léo, 5 estrelinhas. Então, temos 17 até agora. Mari. 5 estrelinhas. 5 cinco estrelas pra Mari. 22. Otávio. 5 estrelinhas. 27. Rafa, 5. 32. Samira. 0. Tá, Sardinha. Duas. Perdi as contas, mas depois eu faço a conta para ver se está certinho. Sérvulo. Três. Iargo. Iargo. Quatro. Bom, então vamos lá. Temos cinco estrelinhas para Léo, Mário, Otávio e Raffling, então dá 20. Quatro estrelinhas para o Iargo, 24. Três uhum. estrelinhas para Adribia, Isa e Sérvulo. 24 mais 12, 36. 2 para o Sardinha, 38. Tá certo? É isso, amiga? Acho que tá faltando estrelinha. E 3 para o. Não, fiz a conta. 12 mais 20, 32, 36, 39, 41. Tá certo. Então vamos lá. Você quer comentar? Por que você deu tantas estrelinhas para o Leo Mário e Otávio Hathaway? São estrelinhas do mal, amigo. Vila é mesca já que eles acham que eu sou ah, um jogador que faz é, pressão psicológica, que eu sou um jogador que aterrorizo, são estrelinhas do mal. Por isso, Samir, não tem nada, porque ela não merece. <risos> amei essas estrelinhas do mal. Então, a maldade tá em, em, em Rafa Otávio, eu tava em Mari e Léo. Isso. Os outros, você quer comentar alguma coisa? O Iargo também ganhou bastante maldade, né? Foi 4 pra ele. É, porque o Iargo, assim, eu acho que ele é um jogador muito medroso, é, que só sabe chorar no PVT, tipo, ai, eu tô muito triste, eu tô muito mal, ai, eu vou sofrer muito se eu não sei o que sair, vou votar no Kaique, vou fazer textão, me mandou um textão de Kaique, ah, me poupe, você tá num jogo, joga! E não fica falando. Ai, cai que me ligou, fez pressão psicológica. Ai, cai que não sei o que lá. Ah, me irritou, me irritava muito. Me irritava muito. É, eu acho tão. Das duas, uma. Ou ele tá super bem posicionado, ou ele tá sendo manipulado. Entendi. É, pro, pra, pra Isa, pra Isa, pro Adri, e pra, pro, pra Jack, eu botei três. Porque foram pessoas que no último dia, pelo menos, vieram falar comigo abertamente. Falaram assim, olha, não sei se eu tenho como te salvar porque você se colocou numa posição ruim por causa disso, disso e disso. Me deram chances de conversar e mostrar a visão deles, de cara... é... É... a verdadeira, pelo menos. É... E sardinha porque amo sardinha. Dois. Muito bem. Bom, amigo... As torradinhas para você foram um pouco inovadoras. Você recebeu duas torradinhas que a gente até já te passei previamente, para a gente não gastar muito tempo com isso, para você conseguir falar. Uhum. Mas antes de fazer as torradinhas, para você que está assistindo agora, ele recebeu duas listinhas para fazer, ele vai fazer daqui a pouquinho. Mas antes tem uma, uma torradinha aqui da Clícia, que ela está perguntando quem você acha que é a próxima pessoa da maioria a ser eliminada. Da maioria... Eu acho que a pessoa que acha que tem uma posição muito boa, muito, muito boa, mas vai quebrar a cara, é o Otávio ou o Léo. Eu acho que ninguém vai querer deixar ele levar eles para adiante, sendo que os outros são jogadores que podem roubar uma vaga de final de alguém. Entendi. Então, o Otávio ou Léo, a aposta é dele. Bom, a Débora elogia seu jogo, fala que ficou é, chateado com a sua saída... É, fala da Aliança de Onze, que já se quebrou, né? mas quando ela mandou a torradinha ainda não tinha se quebrado, uhum. e ela pediu para você associar cada membro da Aliança de Onze a um animalzinho. Amor. <risos> posso começar? Pode. Mariana, cobra coral. <risos> Ai, meu Deus. Ah, você sim. quer comentar? Ah, posso é. comentar. É porque é bonitinha, fofinha, todo mundo acha que é lindinha, mas vai, ó, e morde. Pesado, veneno pesado. <risos> é, Rafa em Jararaca, porque é o casalzinho, né? Duplinha faz assim. Duplinha de cobrinha. Ah! É, Otávio, Cão Vira Lata. Porque só fica Sim. atrás ali, chorando, fazendo gracinha, rindo, fazendo stories, mas não manda em nada. É, e a água é uma girafa que acho que tá por cima, mas o tombo vem ai, eu tô amando Isa é o um suricato é, eu botei Isa como suricato porque eu acho, ela, é, eu acho que ela é uma pessoa muito fofa mesmo muito querida mas também não é bobinha não ela é esperta ela é uma é. formiga tá ali passando, despercebido sobe nos outros animaizinhos, ninguém percebe Adriana Cigarra Que tá falando que vai fazer quer ficar sem usar ó, sem, sem mexer muito, mas tá lá ó Só cantando, mostrando o ídolo atô, ó, Jogando o ídolo foda Eu que sei bem, né? Eu que sei bem <risos> Já que bicho preguiça Porque tem preguiça de fazer social Acho que falta de tempo, mas eu botei Porque se encaixa é... Bia Umbigo, tá super Tipo o do jogo, o caos acontecendo e ela tá lá brincando, fazendo as coisas. Eu amei. Sardinha, botei uma sardinha mesmo, porque eu não consegui pensar em outro animal. E cervo, um morcego vampiro. Que fica ali sugando a pena, querendo sugar de todos os lados e... Tenebroso. Muito é, bem. Adorei. <risos> Achei muito divertido. É, é... <risos> e a própria Glícia... Igreja... Pediu pra você, acho que você nem deve ter gostado desse, desse pedido dela, né? Pediu pra você dedicar uma música da Anitta pra cada um dos membros da puto e explicar o motivo. Eu amei. Eu amei. É, Mariana, menina má. Não precisa nem falar ah! de você. Oh, meu Deus. Rafa tá na mira. É porque ele tá ali né? achando que tá bombando mas tá sempre visado é, Otávio, deixa ele sofrer que ele vai sofrer uma hora <risos> Iargo, blá blá blá, falar muito faz pouco Isa, vem, tranquila é, Léo, não perco meu tempo nem coisa social <risos> Adriano, veneno, perigosíssimo Jaque, meigue abusada. Tá ali se fazendo de coitada, mas tá ó, matando um a um. Bia, vai malandra. Tá num caos, mas tá lá rebolando. É, sardinha, ritmo perfeito, porque tá, tá sempre ali naquela batidinha dele. Tipo, não faço social, faço de vez em quando, falo o que precisa. É, Servulo, Bang. Já acertei meu tirinho nele. E Samira bola, rebola, porque ela teria que rebolar, né? Se ela não tivesse quitado, é, pra ficar bem no game. Adorei, amigo. Você foi muito criativo. Arrasou. <risos> foi mostrando os conhecimentos aníticos. Tem música aí que eu nem nunca ouvi, eu acho. Mas oh, eu adorei. Bem divertido. Uhum. Bom, agora é aquele momento. Travou. Que... Eu não... Tô ouvindo nada. E saída, calma nelas porque elas não estão mais no jogo então nós temos aí 10 dez pessoas, dez pessoas é, e você vai me falar 3 números e aí, aquele clássico, fala 3 a gente vê quem são e você escolhe um e tá com a vida. ai que droga, eu não posso escolher as pessoas não, é... não. deixa eu ver 1, um, 3 e 6 Adri, Isa e Sardinha. Pra quem vai no alto. Adri, Isa e Sardinha, vai pro Adri. É... O pessoal chegou a cogitar que ele tava bem com todo mundo. Realmente ele tem um social incrível. É... E falei pra moderação, eu falei moderação... Lá no início do jogo ainda. É, eu falei moderação, eu quero que esse menino ganhe, ele tem tudo pra ganhar. Torcendo, tipo... Porque ele te convence, ele tem um jeito de falar agradável educadíssimo, educadíssimo, é... promete mundos e fundos, mas ele está dominando o jogo porque ele está assim com todo mundo, então ele conseguiu agora, eu acho que para um lado que ele quer, quando ele quiser de novo ele vai voltar e vai ser assim, sinto cheiro de flipadeira. Muito bem, então mais uma, mais uma vez Adriana aí com Alvinho, por ser por ter a, a, a lábia sedutora que convence as pessoas. Amigo, Sprint tá Suite Real, oficial, ouvi na pele. Hã? Ele é Sprint Suite Real, ouvi na pele ali. Falei, caraca, como é que ele consegue? É muito bom. Vamos lá, agora, o nosso último quadro, que são os Torrãzinhos de Açúcar. Você recebeu alguns. Vamos lá, o primeiro é do Davi Monteiro. Ô, oh, Rainer, faz parte, né? Ver você ao vivo e a cores aqui é quase indecente. Você é uma rosa, meio bem abusada, que merece o mundo. Sim, te adoro e não poderia ter, perder a oportunidade de ser brega aqui também. Kisses. <risos> Amor, Samuel querido, muito querido. Hum. A próxima é da Dona Nai. Amigo, acho que você não tem ideia do quanto faz bem para as pessoas, o quanto é gostoso e incrível estar ao seu lado, seja como aliado ou na vida. Você é uma das pessoas mais incríveis que eu conheço. Obrigada por ser o pontinho de humor nesse All-Stars. Tô triste, muito triste, com meu meu coraçãozinho quebrado e separado, o du, do pop latino e Barbie. Te amo três vezes mais, meu hi high Tinha uma piada interna aí, né? Já tô sacando. Bem, uma piada, porque era pra zoar a Mari e o Rafa, esse triste, muito triste. A gente queria ter tido a oportunidade de votar nele com esse voto, triste, muito triste. Ah, muito bem. E o terceiro torrãozinho pra você é do Kaique. Ah, né, tô escrevendo isso correndo porque sempre deixa as coisas para última hora. De fato, quase que não deu tempo dele mandar o torrãozinho dele. Mas queria vir aqui e falar pra você, qual o mágico foi passar esses dias com você? Eu não acredito muito em F2, <risos> Mas você fez eu entender o porquê as pessoas tentam fazer isso. Jogamos vários jogos juntos, esse foi o que ficamos mais próximos e foi uma delícia. Te amo. Ai, Kaique, foi essencial nesse jogo, pra mim, assim. É... A gente fez uma dupla muito legal, tipo assim, a gente conversava sobre tudo, é... a gente não sentia que um tava tentando manipular o outro, era realmente um companheirismo ali de pra fazer as coisas longe, para ver alguém para pedir para eu votar. Ah, eu ia amar se você votasse comigo. Ele não, ele pensava junto comigo, era bem diferente. É isso que <risos> é jogar junto, inclusive. Eu ia amar. Bom, amor, é, a gente tá chegando agora no final, então é, é isso. Você tinha preparado alguma coisa mais para falar, queria falar mais alguma coisa, atacar mais algum alvo? É o seu momento agora. É, se não, se você acha que a gente passou por tudo demais pode é, se despedir das pessoas fazer suas considerações finais é, queria dar um recado para o cast principalmente agora que eu você eu acho que não tem mais alvo para atacar é, mas fiquem saibam né que as pessoas também estão aí para jogar e podem ser um número e podem é, tentar reverter uma situação não caiu na besteira de isolar alguém né? Você está isolando a chance também de conhecer uma pessoa diferente, que vai ser um amigo depois. Assim como a gente teve, né? É, virou amigo, o pessoal de Serra raleou e etc. Nesse Austrália, a gente também tem que conhecer pessoas que a gente não estava acostumado. É que eu tentei fazer o máximo que eu pude, tentei reverter uma, minha, é, a visão das tipo, pessoas chamando de mim de outros jogos de surtado, maluco. Brincava que eu ia querer ser essa da temporada. Mas é, é isso. Não, não quero que ninguém venha fazer lobby de, de júri comigo, porque quanto mais lobby fizer, mais raiva eu vou pegar. E, e é isso. É, faça um jogo agradável e faça um jogo bem jogado. Muito bem, amigo. Eu queria te agradecer é, a sua companhia aqui, te agradecer também por ser um dos mais entusiastas do Chá com telespectador, <risos> telespectador. Telespectador, da onde que eu tirei essa palavra, gente? Mas assim, um espectador muito é, fiel do Chá com Alvinho, eu estava muito ansioso para gravar com você, porque eu sei o quanto você gosta do quadro e é. estava muito feliz para a gente ter esse momento nosso e foi uma delícia, como sempre é, foi muito divertido, adorei suas escolhas das listas, me diverti bastante e também foi um chá com bastante conteúdo para as pessoas que ainda estão no jogo poderem refletir sobre a vida delas. Agora a gente fica aguardando aí. Acho que o próximo CT vai ser bem crocante. E Nossa, a gente fica aguardo para ver o que, que acontece. Para você que acompanhou a gente até aqui, um beijão e até o próximo Chaco Alvinho. Tchau, beijo. Tchau, tchau.